da roca do destino desvia e fia a trama da vida pra So oh. história, né? agora não podemos parar, né? Vamos parar, não. Vamos fazer o terceiro. Então, a cada... Nós começamos o primeiro em 77. O segundo, fala Palhaço, em 79. E o terceiro, em 81. Foi um, um espetáculo que nós pensamos assim, vamos falar, é uma coisa diferente. Uma coisa difícil que, geralmente, a gente tem... É, acha difícil falar. Poesia. Vamos fazer um espetáculo de poesias? Nós tínhamos visto em Portugal, quando nós fomos com o Prêmio Molière, nós ganhamos, na viajamos para a Europa, nós vimos um espetáculo muito lindo com textos de Cecília Meirelles. Disse, vamos estudar Cecília Meirelles e vamos ver o que a gente pode fazer com a poesia de Cecília Meirelles. Então nós começamos a brincar com as poesias. A gente brincava, brincava de esconde brincava disso. A gente várias brincadeiras para... Cada uma das poesias tinha um tipo de brincadeira diferente. Então criamos o terceiro espetáculo, ou isto ou aquilo, com 24 poemas de Cecília Meirelles, que era nada mais do que brincar, não é? Você viu, né, Danilo? É, então era. É, quer dizer, o texto era de Cecília Meirelles, é, a, a, toda a direção era coletiva também, assim como foi a Gaiola de Abate e o fala palhaço ou isto aquilo também teve direção coletiva cada um inventava um pedaço é, muita gente contribuiu também a luz de Jorginho de Carvalho é, figurinos tínhamos um grande amigo Carlos Veiga que nos ajudou muito e que nos ajudava a criar os figurinos o cenário tudo isso é, no, ou isto aquilo nós ganhamos o prêmio de cenário também que era muito lindo, um centenário que se transformava e era todo feito. O espetáculo, principalmente, utilizou como matéria-prima o papelão. Nós tivemos um, um patrocínio da Clabin que a gente estava outra vez sem dinheiro, né? Tínhamos dinheiro. O dinheiro vinha de vez em quando, mas acabava logo, né? Não dava para sustentar. Ganhamos o patrocínio da Clabin, muito papelão, papelão para caramba. Então, vamos fazer um espetáculo de papelão. Então, os figurinos eram de papelão, muitos figurinos. Eu tinha uma roupa de papelão, o, figurino, o, o cenário todo usava papelão pintado, e assim por diante, os bichinhos todos recortados, que tinha teatro de bonecos no meio do isto-aquilo, né? os bichinhos todos que, que se mexiam. É, é, aproveitamos essa matéria-prima que era o papelão. Ficou muito bonito, ganhamos até o prêmio de cenário. E, e foi assim, aí terminou o aquilo Viajamos também muito, fiz, eh, gravamos. Fomos para o quarto espetáculo. Aí demorou um pouco, sabe? Porque aí nós queríamos fazer um adulto. Eu agora me fugiu um pouquinho a memória. Agora, se esse adulto foi antes ou depois. Sei que nós fizemos um adulto, que foi realmente um fracasso. <risos> Eu me lembro que bom, o Moura Chagas dizia assim, vocês querem fazer... Querem ter sucesso em todos? que é isso? A gente faz seis, sete para ter sucesso em um. Assim, não precisa ter sucesso em todos. Então, fizemos um que chamava Comédia do Coração. Tinha até outros é, atores convidados que não eram do Ombu. A direção foi do Amir Haddad, né? Então, a miradade agora me fugiu um pouquinho a memória. Não passei ali um ponto de divisa. É, a Miradade fez a direção. Fizemos nós cinco e mais alguns convidados. Angela de Castro foi uma das convidadas que fez, outra esqueci o nome dela. Mas foi, foi muito, muito ruim. O cenário, o cenário era lindo, lindo, lindo. O cenário era uma maravilha. Porque a comédia do coração era um espetáculo que se passava dentro do coração de uma pessoa. É, são os sentimentos. A raiva, o amor, é, sabe, a inveja o ódio, esses eram os personagens da Comédia do Coração. A razão, a, então, tinha a, a razão e, e, e todos os outros sentimentos, sabe? Mas, infelizmente, não deu certo. Apesar de ser um lindo espetáculo, tem muitas coisas boas, a música é linda, foi Ian Guest que dirigiu. Aliás, o Ian Guest foi sempre o nosso supervisor e diretor musical. A primeira, o primeiro espetáculo, Gaiola, é, fomos nós mesmos que fizemos, mas a partir do segundo já teve a presença do Ian trabalhando as vozes, fazendo a gente cantar duas, três, quatro vozes, conduzindo, depois o isto, aquilo, igual, e na Comédia do Coração também, a direção musical era do Ian. Terminamos a Comédia do Coração, de comer perdido, queríamos fazer Adélia Prado, será que vamos fazer Adélia Prado? Mas nesse mesmo tempo... Fernanda Montenegro montou a Adélia Prado. Não teve uma montagem de Fernanda Montenegro? Então nós achamos que a vida vai ser difícil, né? Montar Agora que Fernanda Montenegro está fazendo a Adélia Prado. Não, desistimos de Adélia Prado. Íamos fazer Siddhartha, nunca deu para fazer. E, e finalmente é, resolvemos fazer a adaptação de um livro da Lígia Bojunga, A Casa da Madrinha que era um sonho da gente, a gente gostava muito dessa história. E aí peguei, peguei, começamos a pensar, o que é que vamos fazer, meu Deus? Vamos pegar um pouquinho de cada espetáculo que a gente já fez e juntar num espetáculo só? E quem? Quem podia? Um espetáculo, convidamos a Bia Bedrã, a Bia Bedrã para fazer. Porque o nosso espetáculo Fala Palhaço terminava com cinco triângulos que se transformavam numa estrela de cinco pontas. É, era o final do Fala-Palhaço. Então, demos nome a esse espetáculo, As Cinco Pontas de Uma Estrela, que foi Bia Bedran quem fez, com atores convidados também, que eu agora, nesse momento, não me lembro do nome de todos, mas é, foi, foi assim, um espetáculo muito lindo, dirigido pelo Ney Mato Grosso, convidamos o Ney, que nos conhecia, que era uma pessoa que sempre dava força para o Umbu, e, e ele veio dirigir esse espetáculo, também foi um espetáculo muito bonito.